Minha nomo estas Ladislao Afonso Milódias em Laurbo, Divinolândia. La, la estranga butico. Amo te ama. Nia amo estes dolci veloura que el suca carno de persico. Dun ni une nestes em matura campo de tritico com babila del vespero, vete mi careces vien haroen, dun espegule portes larivero, vien dudechiaroen. Se de la tempo, perja luz adento, charmo e enxeris posteri coltsomera, del virim forta argumento estas efemera. Nun vitime, sortam, antausente, min observas cai demandas. estele tu dum vintro vi, consente amos min fidele? certeis teis, nirestos geamatui, charvi tiel, sem compare fritas, colbacetam farcham em tomatui, que mine hesitas.